Você começou assistindo comigo Como é que eu estava fazendo um reaproveitamento De uma estrutura de steel frame para montar a estrutura de um toldo Um espaço né? Esses, Essas lonas, sabe? De, de evento, de festa, pois é Agora eu vou mostrar para vocês Os meninos, eles terminaram de arrumar todas as tesouras Que a gente estava ajustando as inclinações e o comprimento Lembra? E aí pegaram algumas triliças que a gente já tinha pronta né? Só estavam fazendo alguns reforços para fazer as nossas vigas e pilares E agora... Você vai ver no detalhe como é que ficou a nossa estrutura. Então, ó, o que, que a gente tem aqui? A gente tem algumas treliças fazendo os nossos pilares. A gente tem algumas vigas que a gente fez emendas em mesmo e vida que segue, né? <risos> Reaproveitamento, né? Sustentabilidade e ecologia fazendo as nossas vigas. E aquelas tesouras que eles estavam fazendo, você lembra? aqui ó, todas elas no chão, e o que, que eles estão fazendo exatamente nesse momento é fazendo a locação o nivelamento, o esquadrejamento ali ó, da estrutura pra logo em seguida botar cachorro não, botar cachorro não botar a nossa estrutura em pé então dá uma olhadinha que bacana tá fazendo ó. lá em cima eles estão botando uns pedacinhos de guia, deixa eu mostrar pra você Aqui é a nossa estrutura. Então, ó. Ali em cima, você tá vendo? Estão botando uns pedacinhos de guia. Que vai ser a espera da tesoura. A tesoura vai encaixar aí nesse pedacinho, não é isso? Viu? Então é a espera da nossa tesoura. Então o que tá aqui no chão vai lá em cima, encaixar ali e aparafusar. Né? Ali, ó. A gente botou algumas travas. Você tá vendo? Eu vou mostrar um pouco mais de perto. Pra gente fazer o esquadrejamento E o que que acontece? Nesse momento, inicialmente, a estrutura Ela tá um pouco estável Se você olhar, ela pode se mexer um pouco daqui para cá Mas quando a gente botar a tesoura Vai mudar completamente a estabilidade De toda a cobertura Na base A gente botou umas placas USB mesmo Tá vendo? E isso aqui depois a gente vai pegar vergalhão de aço E furar para ajudar uma parte no atirantamento, né? Mas você vê como a estrutura tá firme E além disso a gente botou aqui, ó Pegou um perfilzinho cartola e botou também atravessando Então toda essa parte ajuda na estabilização Entendeu? Normalmente tendo, a gente faz com tirante de aço Só que a gente tá aproveitando o perfil de steel frame que a gente tinha Então olha só que bacana Tem uns perfis ajudando a aprumar o alinhamento, né? Garantindo o alinhamento Não sei se a gente vai manter ou tirar isso Que não tá muito bonito, esse aqui tá meio feio Tá meio feio, mas vamos ver como é que vai ficar depois. Ou será que a gente bota um enfeite aqui? Vai botar um enfeite pra festa, né? E aqui a gente tá com esse escoramento. O interessante é saber que esse tipo de escoramento, inclusive, é comum a gente fazer em obras de steel frame, tá? Só que a gente não usa perfil cartola, a gente usa montante. E isso aqui vai ficar preso tipo num radier, num concreto. A gente joga o escoramento pra dentro da nossa construção, da nossa obra, né? E aí aqui, ó. Emenda entre a, uma treliça e outra treliça A gente bota uma guia, tá vendo? Encamisando por baixo E outra encamisando por cima Isso ajuda muito na parte da emenda Dos perfis Que vocês podem estar tá olhando Ó, oh, então aqui, tá vendo? A gente tem no, toda a nossa tesoura montadazinha Tá vendo? E eu acho interessante mostrar isso pra vocês Das emendas, né? Que aqui fizeram uma emenda bacana Aqui também tem, tá vendo que tem os só parafusos por fora? Também tá rolando a emenda Porque tem um perfil encaixado dentro do outro Então esses detalhes fazem toda a diferença Aqui também é outra emenda E foi o que eu te falei A gente pegou aquele triângulo E juntou com esse triângulo E aí fez um tesourão assim Igual vocês estão vendo, né? Essa parte também de locação da estrutura É muito importante você trabalhar com nível Com prumo, com esquadros Se você tem aqueles equipamentos a laser Incríveis, que eu amo de paixão Vai molezinha, né? Vamos lá e o que que eu quero mostrar aqui pra vocês que eu tô andando, né? Aqui é o nosso pilar. Então, vocês estão vendo, o pilar é uma treliça. Ah, Helena, essa, essa emenda não podia tá caindo aqui, etc e tal. Gente, é provisória, vai só um todo em cima, entendeu? Não tem tanto carregamento a gente fez já vários outros reforços por causa disso. A gente aproveitou as medidas que tinha. E a gente seguiu uma modulação também de espaçamento dos pilares por causa da estética também do ambiente, né? E aí nas quinas aqui, ó, é onde eles vão esquadrejar, botar a trava, que vocês podem ver. Mas bacana, né? A gente conseguir aproveitar... Eu gosto muito dessa flexibilidade, da gente ter estrutura e conseguir reaproveitar elas. Tanto que tem umas estruturas que estão todas furadas, gente. <risos> Cadê? Essa aqui não tá tão furada, não. Essa treliça aqui tá mais direitinho. E olha só que legal essa treliça. Nossa! Essa daqui foi até com um parafuso. Esse parafuso era importado na época. Esse parafuso é excelente. A gente trouxe ele da Nova Zelândia. Então, esse aqui é até um sistema, né? Quando você trabalha com dois parafusos, não tem a rotação que uma treliça tem Funciona como uma treliça engastada Então não tem a rotação Ela fica bem travada mesmo, tá vendo? Bem travada Bacana, né? Né? Então olha Você vê que isso aqui, gente, em poucos dias Eles no sábado Começaram a ajustar, alinhar a estrutura Segunda Continuaram o alinhamento E terça, hoje, já tá colocando Tudo em pé Poucos dias a gente tá com a estrutura em pé. Eu acredito, né, que se não hoje, amanhã, já tá tudo isso daqui em pé alinhado. Acho que amanhã, hoje não. Hoje não, que já tá mais no final do dia eles estão aprumando. Deixa eu mostrar ali no detalhe o truque pra você do esquadrejamento. Então, ó, como a gente tem um galpão muito grande, como você pode ver, aqui, ó, aqui é 10 e aqui é 20. De 10 por 20, né... É difícil você esquadrejar e manter esquadrejado. Então o que, que foi feito, né? Existe a regra do 345. 4, 5. O que, que é? De um lado tem que ter 3, do outro lado tem que ter 4 e esse perfil tem que ter 5. Ou então você trabalha com múltiplos desse perfil. Dessa forma você garante esquadrejamento. E se a gente bota uma barra aqui e outra aqui, a gente trava a estrutura e ela não movimenta mais. Então você vê que nas quinas a gente está fazendo o esquadrejamento para manter ele né? todo aprumado, todo alinhado. Agora, o que é importante você saber? Essa é uma estrutura provisória, é para uma festa, é para um evento, tá? Uma coisa é a provisória, outra coisa é permanente. Se fosse permanente, ia estar chumbado com chumbador, não ia ser aquela base de madeira que a gente viu, né? Se fosse permanente, não ia ter essas emendas, né? Não ia ter várias coisas que a gente está fazendo aqui. Tô deixando claro nesse vídeo que a gente está fazendo uma estrutura provisória que vai durar um único dia, tá certo? E é uma estrutura reaproveitada. E é isso que eu acho mais interessante. Essa flexibilidade, essa maleabilidade que a gente tem de reutilizar as estruturas de steel frame. E isso faz toda a diferença, no meu ponto de vista, quando você tem uma obra que você sabe que você vai montar e desmontar. Entendeu? Ou quando você tem uma obra que você sabe Pô, eu tô fazendo um galpão, mas daqui a uns 5 anos Talvez eu não esteja mais aqui Eu posso desmontar e levar o meu galpão? Pode, pode desmontar e levar o galpão Né? Essa estrutura aqui a gente já aproveitou e reaproveitou Gente, eu já perdi a conta É sério E você vê, ó De longe fica bonito, de perto tem uns detalhezinhos Tem os detalhes. Mas a gente vai botar uns enfeites, né? Foi o que eu te falei, né? Se você quiser, dá até pra você dar uma pintura nisso né? dar uma pintura ela fica mais direitinho Mas entendeu? Você faz uns detalhes E fica tudo bacana, funciona E é isso que a gente vai estar trabalhando aqui Legal, né? Vamos dar mais um tour Vou mostrar um detalhe pra você Agora, se você tá curtindo ver essa estrutura provisória, se você quer ver ela toda pronta, montada, não deixe de acompanhar, porque amanhã eu vou estar aqui. E eu acho que amanhã já vai estar todas as tesouras pra cima, inclusive se bobear a gente vai estar botando a lona. Continua acompanhando o nosso passo a passo da nossa estrutura provisória. Todo, lona, tenda, sei lá como é que você chama isso, barracão, sei lá o que que é. E se você tá vendo esse vídeo não tá inscrito, não assistiu o anterior, assiste o anterior para entender um pouco mais do que eu tô falando. Assiste o próximo, se inscreve no, no canal e deixa daquela curtida. E todos esses truques a gente vai mostrando aqui.